Olá meus amigos e minhas amigas Um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal Olha só gente, acabamos de chegar de viagem A gente fomos aí em, no Agreste Pernambucano Ali a 120 km de Recife Fazer um trabalho em um tanque de pedra Em breve vai estar os vídeos no canal Zé Maria Lima E eu quero mostrar para vocês gente, como é que está aqui Nesses 10 dias que eu passei fora Quero mostrar aqui como é que está as minhas maracujá também mostrar como é que tá ali o açafrão, tá muito bonito, realmente o espaço aqui tá ficando pequeno, realmente aqui virou uma floresta. Não, gente, mas é muito bom, a terra aqui é muito boa e a gente vai dar aqui uma passada, mostrar como é que tá a minha plantação. Vamos lá. Olha só, meus amigos, muita maracujá, muita chuva, graças a Deus. Aqui, ó, já caiu uma no chão, aqui, ó. Caiu agora há pouco, essa maracujá aqui, ó. Elas amadurecem e cai. Vou pôr aqui. A gente vai retirar aqui, ó. Mas essa aqui, ó. A minha esposa nem colheu para falar assim: "Não, eu vou deixar que o Zé vai fazer um vídeo". Então, gente, olha aqui, ó. Aqui é a caixa dos peixes. A gente tá tirando um pouco de água porque tá chovendo, então a gente tá renovando a água. Aqui a gente colocou essa tela que eu mostrei já para vocês, para não cair muita folha dentro. Olha aqui mais um maracujá, ó. essa aqui ó tá legal mesmo, é muito boa. Então eu vou só aqui pondo no lugar e mostrando para vocês. E aqui olha só, aqui é o açafrão. Esse açafrão aqui a gente colheu, o açafrão para quem não conhece, ele está florando, né? Tá ali uma flor do açafrão. Ó. Quando quando florar que essa folha secar é porque o açafrão tá no ponto de colheita. Aqui, se nós olhar, ontem à noite choveu bastante. Olha só. Então temos bastante maracujá aqui. Ali nós temos mais um, ó. O galo tá cantando, gente. Eu fiz um, um, trata, um tratamento aqui no galo. Mais um aqui, ó. E ele ficou legal daquele probleminha do olho, gente. Muito bom mesmo. Maravilha. Aqui, ó, temos bastante maracujá. E vamos ali atrás de mais, ó. Lá atrás nós temos bastante, ó. Aqui ó, olha só, aqui nós temos bastante aqui, tá no ponto de colher, aqui temos mais duas ó, aqui a gente vai colher também ó, essa aqui tá, tá no ponto, aqui tem mais uma, gente, pezinho aqui, Deus abençoou, carregou bastante, então temos aqui bastante maracujá. Vamos para cá aí. ali nós vemos, nós, tem mais duas ali que caiu da parte de cima. Aqui temos mais ali, ó. Vamos buscar aquela lá atrás, para nós ver. Aqui, olha só. Temos algum limão, né? E tem muita maracujá. Porém, esses pezinhos que vem aqui para cima do limão, ó. Aqui, mais um aqui, ó. Eu vou ter que tirar esses galinhos aqui, não tem jeito. Tá dando muita maracujá, mas eu, eu vou ter que tirar esses galhos, porque senão elas vão matar o limão. Porque ramaram bastante. Tem bastante maracujá, mas também temos que salvar o pé de limão. Ali em cima, ó, temos bastante, ó. Para cá também. Aqui, como eu falei, para cá ó, tem mais, ó. Mais maracujá. Carregou muito, gente. Graças a Deus carregou bastante. E elas só caem quando estão maduras. Muito maduras mesmo. Então isso aqui é a minha colheita de maracujá. Muito bom mesmo. Ali nós temos mais um aqui, ó. Vamos voltar aqui que a queda ali estava tá muito difícil de colher por lá. Então nós vamos colher por aqui, ó. Aqui eu plantei muita plantinha e tá difícil até da gente andar. Olha só, então colhemos aqui mais uma. E ali o galo não para de cantar, gente. Olha só aqui, ó. Conta maracujá que a gente adquiriu aqui agora, só dessa vez, ó. Olha o um monte aí, ó, então carrega bastante, ó, aqui a gente tem maracujá quase sempre, ali tem algumas flores ainda, tá, é poucas, olha, tem algumas aqui em, aqui em pendurada, aqui em cima temos mais uma que eu não tinha visto, ó, bem aqui, olha, ó, Tava quase caindo, essa aqui não fez nem força para sair, mas é grandona, gente. Como eu falei, ó, tem flores ainda, ó, algumas para brotar mais fruto, né, e é isso aí, ó. Aqui nós temos ali um pé de. Ali de. De Amora, né? Ali nós temos um pé de Amora. Tá meio escondidinho. Mas a gente tá. Querendo arrumar um lugar para ele. E é isso aí, minha gente. A gente estamos aqui mostrando a nossa plantação. A cada ali. Tá quase madura. A gente, ó. Tá madurinha também. Já, já vai tirar. Então a gente tirou bastante agora. Tem muito ainda Bastante mesmo Aqui nós vamos para cá Aqui em cima da caixa também temos bastante ainda Muito bacana mesmo aí, ó. E aqui olha só A gente colheu aqui 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 maracujá A gente colheu aqui Dá bastante suco gente Maravilha Eu vou, eu vou cortar um aqui para nós ver como é que tá por dentro? Olha só, juntei aqui tudo pertinho da outra. Ó. Então aqui agora é só lavar porque algumas caíram no chão. E aqui é isso aqui, gente. Aí, ó. Olha como é rosadinha por dentro, maravilha, gente. Então aqui é só tirar a polpa, fazer o suco aqui, ou então pegar essa polpa aí, congelar ela e depois ir fazendo o suco devagarinho. Então olha, olha só, então aqui tem bastante. Graças a Deus, Deus abençoou. Então um maracujá pra gente tomar aqui temos aqui para temos mais verdinha temos mais bem mais amarelinha né isso aqui gente é um ótimo suco para as pessoas que quer dormir aí mais cedo toma um suco aí lá para umas seis da seis da tarde né quando for umas sete oito da noite já já está com sono aí bem legal porque a maracujá ela é um calmante então é isso aqui gente pois então ficamos por aqui um forte abraço Gente, que pena que o meu espacinho aqui é pequeno. Meu espaço aqui ele mede mais ou menos 5 de tamanho, né? 5 por 7, mais ou menos. É um espaço muito pequenininho. E aqui eu coloquei essa caixa d'água. Aqui nós temos aqui um carrinho aqui, ó. Tá cheio de. Aqui, aqui, esse carrinho aqui, ó. Já plantei alface nele. E agora ele está com algumas. algumas... Isso aqui nós chamamos de mastruz, né? Também conhecido como Eva, Eva Santa Maria. E aqui, gente, a, aqui, ó, a minha esposa aqui, ela usa isso aqui, ó, esse espacinho aqui para plantar as plantinhas dela. Aqui nós temos, vou virar aqui a, o aqui para o lado pra mostrar para vocês. Olha só que bacana aqui, esse murinho aqui, ó, tem alguns vasos cheios de plantinha. As plantinhas estão meio que assombreadas, né? Aqui temos mais um aqui que não tem mais flores porque já murchou as flores, mas ali tem, ó, você vê que aqui tá na sombra aqui, ó. Não tem, nem som, não tem nem sol para ela. Só a vezes de manhã cedinho. Então é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Um forte abraço. A gente vai fazendo aqui o que pode. E até Deus preparar um lugar bem mais amplo. Eu não digo melhor. Eu digo maior. Porque esse aqui é a maravilha. Esse aqui é um espaço pequeno. Aqui em cima nós temos um pé de amora bem grande. Ó. Tivemos que podar um pouco. Porque ele estava cobrindo lá as maracujá. Olha. Mas já cresceu bastante. Por quê, gente? Porque a terra aqui é muito boa mesmo, graças a Deus. Aqui, olha só, tem mais um vasinho aqui de flores da minha esposa, que ela gosta dessas florezinhas. E aqui é que eu falei, o espaço que a gente tem. A gente vai aqui adaptando aqui, plantando uma flor no canto. Aqui nós temos aqui outro pezinho aqui plantado aqui numa garrafa pede, olha, olha só que maravilha, Isso aqui é ela que faz, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó, direitinho aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é uma 11 horas. Ela não pega muito sol não, acho que é 11 horas aqui, mas tá bem verdinha. Mas quando tem sol, ela põe no sol e ela fica bem bonita mesmo. Pois então, ficamos por aqui, um forte abraço. Tem bastante vídeo, tanto aqui no canal Rob do Zé, como no canal Zé Maria Lima. Eu tenho mais de 50 vídeos aí guardados, porque a gente faz bastante vídeo. A gente, Como eu falei, a gente foi para Pernambuco agora para fazer um, um trabalho no canal Zé Maria Lima de uma cisterna lá para fazer uma vedação que estava vazando, um tanque de pedra, gente. Foi muito maravilhoso, passei 10 dias lá, fui muito bem acolhido, a gente gostou muito. Para mim, eu vim com saudade, é que eu não pude mais ficar lá por mais tempo. Mas fiquei com saudade, as pessoas muito simpáticas, né? Me receberam muito bem, a gente ficou com saudade. E tem outros vídeos para a gente mostrar, a gente andando nas fazendas, as fazendas lá, porque está um pouco seco, mas é a fazenda, como vi, filmamos animal, cavalo, né, e outros mais, já temos um vídeo aí do, dos camaleão, que eu filmei, coloquei nesse canal também, se vocês não viram, a gente, ah, nos cantos ch chama de iguana, né mas a gente conhece como camaleão, então é isso aí gente, um forte abraço, ficamos por aqui, um beijo no coração de todos, se puder se inscrever, quem não for inscrito, se inscreve, e também deixa o seu like, um forte abraço, fui! Tchau, tchau, minha gente. Vamos que vamos, hein?